Nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular e analisar limites de funções utilizando o Photomath. Vamos lá? Podemos escrever e calcular limites laterais no Photomath utilizando a função de limites que aparece ao clicar nos três pontinhos no canto esquerdo. No canto esquerdo, clicando em três pontinhos, vai surgir a segunda tela e nela limite está logo abaixo. Limite pela esquerda ou pela direita, nesse caso, limite pela esquerda corresponde a valores um pouco menores do que o número dado. Então, limite à esquerda de zero da função 1 sobre x. O resultado deu menos infinito. Menos infinito, por quê? Nós estamos calculando a divisão de 1 por um número negativo. À esquerda de zero, estão os negativos. E esse número negativo está no denominador. Além disso, esse denominador vai ser cada vez um número menor. Então, na divisão por um número muito pequeno, o seu resultado vai ficando cada vez maior. Por isso, vamos ter como limite de 1 sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda, como sendo menos infinito. No caso dos limites laterais pela direita, para calculá-los no Photomath, seguramos o botão três pontinhos para abrir a função limite. Dentro da função limite, nós vamos segurá-la e vai aparecer limite, limite pela esquerda e limite pela direita. Você pode reconhecer o limite pela direita pelo sinal de mais. Isso porque limite pela direita significa limite tomando valores um pouco maiores do que o número. Então, nesse caso, temos limite com x tendendo a zero, só que pela direita, usando valores maiores que zero. Da função 1 sobre x. O resultado vai dar mais infinito. Isso porque nós estamos trabalhando com números positivos, tanto no numerador quanto no denominador, já que são os valores maiores que zero, que podem ser assumidos para x. Esse x está no seu denominador, então conforme esse x se aproxima de zero, ele vai se tornando um número positivo, muito pequeno. E você está fazendo uma divisão de 1 por um número muito pequeno essa divisão vai se aproximar de infinito. Então, por isso, o limite com x tendendo a zero pela direita da função 1 sobre x é mais infinito. Podemos também calcular diretamente o limite em um determinado ponto. Nesse caso, basta clicar no três pontinhos, ficar segurando e vai aparecer a segunda janela da calculadora. Lá buscamos a função limite, agora sem o mais ou o menos, simplesmente limite com duas caixinhas. E aí, ele vai tentar determinar o limite com x tendendo a zero, o limite no ponto zero, de 1 sobre x. Foi dito que esse limite não existe. Esse limite não existe porque, para avaliar esse caso onde existem frações, a gente vai ter que calcular o limite de cada termo da fração. Por exemplo, o limite de 1 com x tendendo a zero vai ser sempre 1. O limite de x com x tendendo a zero vai ser sempre zero. Então, podemos ver aqui o detalhamento, o limite de 1 vai ser constante, o limite de x com x tendendo a zero vai ser zero. Como não aconteceu o caso em que o numerador tem limite igual a zero, vamos ter que avaliar os limites laterais. Esses limites pela esquerda e pela direita da função 1 sobre x, nós calculamos agora anteriormente. Vamos calcular o limite pela esquerda e pela direita de 1 sobre x, com x tendendo a zero. Nesse caso, o limite pela esquerda, com números menores do que zero, ou seja, números negativos, muito próximos de zero, deu menos infinito. E o limite pela direita, com x tendendo a zero, ou seja, com valores um pouco maiores que zero, sempre positivos, deu mais infinito. Se os limites são diferentes, os limites laterais, não vai existir limite neste ponto. Então, assim conseguimos determinar que não existe limite com x tendendo a zero para a função 1 sobre x. Um problema deste de limites também pode ser resolvido por meio de uma análise gráfica. Para fazer isso, basta digitar qual é a expressão que corresponde à função, no caso 1 sobre x, e clicar para visualizar o seu gráfico. Ao visualizar esse gráfico, vão aparecer algumas informações relevantes, nesse caso, por exemplo, qual é a equação, que é y igual a 1 sobre x, e a restrição de domínio, que nesse caso é x igual a zero. Podemos observar que aproximando-se de zero pela esquerda, vai-se para menos infinito, e aproximando-se de zero pela direita, vai-se a mais infinito. Então, pode-se fazer essa análise gráfica também a partir do gráfico da função. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo, dentro da série de dicas de aplicativos. Nessa série eu apresento alguns aplicativos de matemática interessantes, e nessa série especificamente eu estou falando sobre o Photomath. Nesse vídeo especificamente, visualizamos como o Photomath é capaz de lidar com limites pela esquerda e pela direita, os limites laterais de uma função, e com isso ele é capaz de determinar a existência ou não de um limite de uma função em um determinado ponto. Isso pode ser feito algebricamente pela calculadora do Photomat, mas também é possível fazer uma análise gráfica da função a partir da expressão que descreve a função. Ao ser escrita no Photomat, ele produz o seu gráfico. Analisando esse gráfico, é possível identificar ou pelo menos ter uma noção desses limites da função num determinado ponto pela esquerda ou pela direita. Então, esse foi o 12 segundo vídeo da série do Photomath aqui dentro do Calcule Comigo. Todos os outros você encontra em www.calculecomigo.com ou no YouTube e no Facebook, mas desses vídeos todos eu recomendo dois em específico. Um é sobre como explorar todos os recursos do Photomat, porque além de calcular esses limites e identificar se existe ou não limite de uma função em um determinado ponto, como ele fez agora dentro desse exemplo, ele também é capaz de salvar os seus resultados, enviá-los por e-mail, por WhatsApp ou mesmo publicar na web. Nesse vídeo eu o detalhe como fazer todas as etapas. Um outro vídeo é sobre o processo de reconhecimento de escrita do Photomath, que é um dos seus principais diferenciais. O Photomath consegue, a partir da câmera do celular, identificar expressões matemáticas escritas à mão, tanto no papel quanto num quadro, por exemplo, e resolver essa expressão. Isso é interessante porque ele tem algumas limitações, mas para poder entender tudo o que ele é capaz de fazer, nesse vídeo eu detalho todas as possibilidades de interpretação que o Photomath tem de expressões matemáticas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão ou crítica, por favor, deixe nos comentários. Dê um like no vídeo se você estiver no YouTube. Assine o canal do Calcule Comigo e até a próxima. Acompanhe os vídeos do Calcule Comigo.